Alguns outros colegas que convidamos, por razões diversas, não puderam estar aqui neste momento. Outros aceitaram o convite de última hora por razões também diversas, que evidentemente nós todos entendemos também não puderam vir ao evento, mas estão oferecendo todos eles as suas contribuições para que a gente produza um documento robusto para a nossa discussão no ano que vem, com os colegas dos países vizinhos e principalmente com os colegas com os colegas franceses. Eu lembro que cada um dos coordenadores deve, portanto, nos encaminhar ao final da reunião os documentos que vão ser produzidos a partir das apresentações para que a gente possa utilizá-los como subsídio para a organização da reunião do ano que vem, que lembro mais uma vez vai ser organizada em Manaus, a princípio e em fevereiro, a gente ainda não tem a data definitiva, mas enfim, deverá ser em Manaus e a princípio em fevereiro. Lembro aos coordenadores, para serem extremamente restritos com o tempo, 90 minutos é, é o tempo total para cada uma dessas sessões, porque senão a gente vai estender por demais no final da tarde, sejam extremamente restritos com relação, com relação a isso eu quero passar a palavra para o meu parceiro que me ajudou muito nessa nesse processo da gente montar esse esse evento na realidade nós trabalhamos juntos desde o começo a partir do pedido do professor daovvit e nós quando nós recebemos o programa da reunião eu confesso que me dei por realizado acho que nós fizemos um trabalho bem bem robusto em relação à questão que nos foi posta no começo. Muito obrigado e um bom trabalho a todos vocês. Bom dia a todas e a todos. É, como disse Adalberto, como disse o nosso presidente, eu estou participando dessa comissão, acho que o Adalberto é generoso quando diz que contribui muito, eu me sinto exatamente como Adalberto Val et al, e eu sou o alto nessa história. Eu pude contribuir, evidentemente, com a parte mais próxima da minha da minha vida profissional, embora eu devesse estar do outro lado. Eu fui graduado em História Natural, que alguns desta sala talvez nem saibam que existiu esse tipo de curso no passado. Os mais jovens, muito menos. Eu já tive o caso de conversando com uma jovem professora e dizer que eu fui em História Natural e ela me perguntou se era História Medieval, História Antiga... Eu disse, olha, muito antiga, muito antiga, antes da gente, inclusive. Pois bem, mas então eu poderia ir, mas a vida, evidentemente, me levou a, a um outro caminho, um pouco mais, digamos, na, na biologia de algumas doenças, e eu acho que, evidentemente, esse é um ponto importante, na chamada biodiversidade, que se eu afeto uma floresta, vocês sabem melhor do que eu, fazem surgir ou ressurgir doenças, por exemplo. E Então, isso tem que ser um ponto ponto de atenção, eu acho que as mesas que estão cuidando disso, há também a questão da evolução dentro da evolução da espécie humana ou das espécies em geral, que estaria aí presente. Eu não quero me alongar muito, porque todos dois foram enfáticos em dizer que o tempo é curto, embora eu acho que seja extraordinário, se nós tivermos de trabalhar pela noite adentro, será simpático, mas não será realista naturalmente. Então nós vamos começar o trabalho, eu vou tocar na, na teca, tecla que o Adalberto falou ainda há é pouco, nós precisamos de que vocês nos deem os subsídios para a reunião do ano que vem. Aqui nós temos o que eu posso dizer quase, eu posso dizer mesmo que o melhor... Em biodiversidade está aqui, outros que tão, tão, são tão bons quanto não puderam vir, mas nós temos aqui um grupo, uma densidade de pessoas brilhantes na área. E são vocês que oferecerão para nós os subsídios de como fazer o ano que vem. Isso ser alguma coisa de forte junto à francesada que virá, tá certo? Então isso é muito importante mesmo. É muito importante surgir um documento que serve de norte. Para nós, nós passaremos o professor David Dobbs, servirá de norte aí para a academia trabalhar em cima. Portanto, eu insisto nisso. E insisto, evidentemente, no desagradável para um professor, que é o controle do tempo. Um professor não consegue, eu pelo menos não consigo seguir o tempo. Não é? Passo sempre pelo tempo. Mas aqui eu tenho que ficar sossegado, achando que todos vão fazer isso nos 20, 25 minutos, que caberá a cada um com a densidade científica importante para o evento. Obrigado por todos estarem aqui e vamos em frente, que atrás vem gente. Muito Podemos então começar. Queria convidar a professora Leonor Maia, que vai coordenar a próxima sessão, e os palestrantes Kleber Del Claro, Jansen Zuanon, Luciano Paganucci e Valério de Pata Pilar, por favor, ocupem seus lugares. a todos, eu quero inicialmente agradecer o convite e vamos é, como já falaram correr contra o tempo para tentar apresentar tudo que está previsto então a nossa mesa é, trata do mapeamento da biodiversidade em áreas críticas da Amazônia, do Cerrado Pampa e da Caatinga os quatro palestrantes é, vão usar o tempo para falar, então, dessas, dessas áreas. E, inicialmente, eu queria convidar o professor Kleber, a gente vai fazer uma sessão, são quatro, cada um vai 18 minutos, para a gente ter um pouco de tempo para poder discutir alguma coisa no final. Então, eu queria combinar se a gente... É... Ah, o Kleber, é, desculpa. O professor Kleber é fazer uma pequena apresentação de cada um. Ele é doutor em Ecologia pela Unicamp, foi diretor do Instituto de Biologia e é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde atualmente atua como diretor de pesquisa. Foi coordenador da pós-graduação em Ecologia e do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Ecologia do Brasil. E presidiu a Comissão Tropical Biologia e Natural Resources da Unesco. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, membro do Comitê de Ecologia e Limnologia do CNPq e é membro do Conselho Científico do Whitney Harris World Ecology Center nos Estados Unidos. O professor trabalha com ecologia comportamental, observando como as interações multitróficas interferem sobre a diversidade e a conservação de ecossistemas naturais. E uma coisa importante, ele também trabalha bastante com educação científica, divulgação científica, e tem um site que é a ciência que nós fazemos, bastante interessante para quem quiser conhecer. Bom, então eu convido o professor Kleber para fazer sua palestra e chamo os demais colegas para sentar ali para a gente poder assistir depois da prosseguimento. Muito obrigado, professora Leonor. Muito obrigado por ter nos convidado para essa palestra aqui, estou muito agradecido e espero poder contribuir, espero poder retribuir. Bom, bom dia a todos e todas, vou falar bem brevemente, né? nosso tempo é bem, bastante curto. É, dentro do mapeamento da biodiversidade em áreas críticas, como eu trabalho há mais de 30 anos no Cerrado, a gente resolveu dar a da nossa contribuição mais voltada para o Cerrado. Bom, o Cerrado é um bioma magnífico que nós temos no país. Eu amo o Cerrado. Tá? Muita gente passa pelo Cerrado e não enxerga o Cerrado. O Cerrado é um ambiente que nós precisamos parar e olhar. Olhar bem de perto, olhar dentro do Cerrado para a gente entender a importância que ele tem, o tanto que o Cerrado é importante para esse país. É o nosso segundo maior bioma com 2 milhões de quilômetros quadrados. Já ocupou aproximadamente 25% do país. Eu queria pedir para só apagar essa luz aqui para a gente poder aproveitar as imagens. O Anderson, se você puder apagar essa luz para nós. ou oh, Muito obrigado. Então, nós temos aí 2 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente são estimadas 6 mil espécies arbustivo-arbóreas no cerrado. Tá? Quando a gente diz que o cerrado nós temos que parar e observar ele com calma, é isso que a gente quer dizer. Que o cerrado ele tem uma diversidade tremenda vegetal, e associado a essa diversidade vegetal, nós podemos ter só de invertebrados e de de <risos> espécies Então, quando nós acabamos trabalhando com diversidade, especialmente do cerrado, nós não falamos tanto em diversidade de espécies animais e em diversidade de espécies vegetais. Então, o que eu tentar mostrar rapidamente aqui para vocês hoje é que faz muito mais sentido nós falarmos em Biodiversidade das interações e a gente tentar preservar a biodiversidade de interações ecológicas que nós temos nos nossos ecossistemas. Essa deve ser a nossa grande moeda de troca. Quantos desses sistemas ainda apresentam é, uma grande conectividade genética? Uma conectividade genética que nos permita é, estabelecer pontes entre os fragmentos que nós temos, entre as grandes reservas que nós temos, para a sua preservação? Muito bem. No cerrado, nós temos também uma grande fauna, a fauna do cerrado é de vertebrados, afirmado é a ser aproximadamente 5% de toda fauna mundial e 35% da fauna brasileira, com aproximadamente 800 espécies apenas de água. Tá? Mas o cerrado, é, ele é um idioma que é transformado é, como um mosaico. Tá? O cerrado ele não é apenas o cerrado, nós temos uma grande quantidade de outros biomas internos dentro do idioma do cerrado, por isso nós falamos muito... Em domínio do cerrado. Não é? Essa imagem que vocês têm aqui, por exemplo, é uma imagem de um fragmento de cerrado. Essa área é uma área de 280 hectares, é distante 5 km do centro da cidade de Berlândia, onde nós temos trabalhado há mais ou menos 25 anos. E nós encontramos uma universidade, os exemplos que vocês vão ver sendo apresentados aqui, são todos dentro desta área, a grande maioria deles, em perseguição de trazer informação, mostrando como fragmentos são importantes e como podem nos ajudar a preservar. O cerrado, então, ele tem dentro dele as veredas, um ambiente mais úmido, um solo mais argiloso, onde a gente encontra uma grande quantidade de burtins, a que é essa palmeira que vocês estão vendo, que é uma palmeira característica do cerrado. Temos também matas de galeria, matas ciliares. Tá? E não podemos esquecer de uma, dos campos do peste, das áreas montanhosas que se estendem por todo o cerrado, mas dentro do próprio cerrado. O campo do peste é como se a gente estivesse trabalhando em um jardim japonês nós vemos aquele campo grande, parece que você não está enxergando nada lá, mas quando você se agacha e observa entre as rochas entre as pedras, nos barrancos você encontra toda uma diversidade diferente, toda uma gama de interação ecológica, inespitável distinto de uma perfeição do planeta com muito endemismo. e também nessa região do campo nós encontramos uma abundância extremamente grande de grandes vertebrados do Cerrado nós temos lá o Ovo Guará é, ainda duas espécies de viados, duas espécies distintas de camangoado, né? os uma grande quantidade de animais vertebrados e mamíferos do Cerrado. Como a gente ia é dizendo, né? esses são dados da do Internacional, o Cerrado já ocupou vários estados no nosso país, como a gente pode ver: Mato Grosso, Goiás, Matrô do Sul, Minas, Bahia, Tocantin, Maranhão, Piauí, e hoje, infelizmente, o Cerrado, esse quadro é um pouco pior do que o de 2002 ele encontra-se extremamente fragmentado. Por que ocorreu essa fragmentação? Como que esse mosaico se fragmenta? A maioria dos outros ambientes né, vai se fragmentando. O surgimento das cidades, os cultivos, as estradas, o matamento, a né? são todas características que agridem muito, e particularmente agridem no cerrado. Porque o cerrado, olha, ele está numa região onde nós encontramos aqui, é, é, é uma região de interesse para soja, é a região de interesse para o gado, é a região de interesse para o algodão, é a região de interesse para a cana-de-açúcar e para outros cultivos nacionais. Né? Então, o desenvolvimento das cidades no Brasil nos últimos 20 anos, ele foi exponencialmente grande na região do Cerrado e aliado ainda à expansão da pecuária e do cultivo vegetal. Tá? Muito bem, e o Cerrado ainda sofre muito com a longa seca. Né? O Cerrado ele tem dois períodos, um período de seca e um período de chuvas, essa entrada da nossa estação ecológica, a estação ecológica do Panga, da Universidade Federal de Berlândia, fica a 30 quilômetros da nossa universidade, uma área extremamente rica, mais de 680 hectares de área bem preservada de cerrado, e a gente sofre todos os anos com o problema do fogo e com o problema das invasões. Né? Nós temos que ter um patrulhamento constante da área, por causa de invasão tanto de sem terra quanto de invasão de grilheiros, e os próprios fazendeiros que nos secundam que todos os anos tocam fogo na área próxima à cerca, para que isso intencionalmente atinja a reserva. Nós não temos a menor dúvida de que isso tenha acontecido lá. Tá? Então, é onde nos preocupa bastante também. Quando a gente fala num outro fator que nos preocupa muito com relação ao cerrado, é que embora a gente tenha publicado muito, produzido muito em termos de estudos sobre o cerrado, o que nós fazemos em termos biológicos ainda representa menos da metade do que tem sido publicado sobre o cerrado. Mais da metade do que é publicado sobre o cerrado é de como utilizá-lo. Né? Como nós podemos utilizar o cerrado na agricultura, no uso do solo, é, como nós podemos modificar a geografia do cerrado, a geografia dos solos para a utilização humana. Então isso também nos deixa muito preocupados. Mas nós temos também, já caracterizando o cerrado como uma área crítica, todo mundo sabe disso, uma área prioritária de, de conservação para nós, né? nós temos que trazer aqui, como a professora Leonor nos pediu, Algumas novidades, algumas prioridades, o que, que nós podemos fazer para salvar esse ambiente, o que, que nós podemos fazer para estudar melhor a nossa biodiversidade. Pois bem, as veredas onde, nasce, onde nascem os nossos rios, para nós são um ponto de especial interesse no estudo do cerrado. Se nós, relativamente, ainda conhecemos pouco sobre o cerrado, embora tudo que nós tenhamos feito, nós conhecemos quase nada sobre as veredas. Nós conhecemos pouquíssimo da vegetação de vereda, pouquíssimo da sua biodiversidade, os estudos taxonômicos nessa área são extremamente complexos, são muitas espécies novas, particularmente vegetais, e também espécies animais. Pouco se conhece do ambiente aquático de veredas, nós temos nos esforçado para trabalhar nelas. Só que, para vocês terem uma ideia, é um trabalho de um TCC, um trabalho de conclusão de graduação de um aluno, onde nós conseguimos mostrar aqui com o Diogo e com o Heiner, que nesse pequeno laguinho da nossa reserva, próxima à cidade de Uberlândia, nós encontramos 39 espécies diferentes de odonata. Isso trabalhando apenas com os adultos. Agora nós estamos trabalhando com larvas também, nós já chegamos a 47 espécies para um lago muito pequeno, uma única vereda de cerrado, tá? São várias espécies novas, das quais praticamente não se conhece nada de história natural. E nós acreditamos que estudos com o ambiente aquático de vereda vai nos permitir desenvolver muito a nossa capacidade de compreensão da conectividade genética entre as espécies. Ou seja... Nós temos veredas muito próximas. Se nós estabelecemos que elas apresentam uma grande conectividade genética, isso quer dizer que a recombinação gênica entre essas áreas está sendo muito intensa. E isso nos permite preservar essas áreas de uma forma mais eficiente do que áreas com baixa conectividade genética. E daí sim seriam fragmentos que talvez nós tenhamos que, que, que decidir entre quais escolher para preservação, entre quais estabelecer como reservas e parques, aqueles com maior conectividade realmente serão os mais interessantes para nós. Quero mostrar um outro aspecto da nossa pesquisa para vocês, que é um outro fator muito importante que a gente observa muito caracteristicamente dentro do Cerrado. Seria o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, além da conectividade genética entre os ambientes. O Cerrado, ele apresenta uma grande sazonalidade. Juntamente com a professora Egana Mauro, que está aqui presente, alguns outros estudantes e colegas que nós temos trabalhado nessa área, nós temos conseguido demonstrar que essa variação sazonal que o cerrado sofre, tá? é, produz uma grande variação fenotípica, um ajuste entre as espécies. As espécies estabelecem entre si um sequenciamento na sua produção de folhas, um sequenciamento na sua produção de flores, frutos e botões ao longo do ano. Nós acreditamos que esse sequenciamento floral das espécies é que tem permitido a sobrevivência de muitas espécies animais no cerrado particularmente nas espécies que interagem com as plantas, que são praticamente todas elas de, de invertebrados, né? Então aqui, é, nessa estatística circular, vou destacar dois pontos para vocês verem, que é um ponto dos nectários extraflorais na planta, que são estruturas que a gente trabalha muito, que eles revelam claramente a produção de folhas jovens nas, nas plantas. Vocês podem ver que é um relógio sequencial ao longo do ano. Né? Ali nós temos um ano rodando e esse reloginho está sequencial entre as espécies. Cada bolinha dessa é para uma espécie, são quatro, quatro espécies distintas de malpiguiáceas do cerrado. Tá? E do lado de cá, vocês veem os principais herbívoros das flores de malpiguiáceas do cerrado, que são tisanóptera, tá? acompanhando o desenvolvimento sequencial. Então nós conseguimos demonstrar, nesse primeiro estudo, que as espécies então, elas vão ao longo do tempo migrando de uma planta para outra dentro do ambiente do cerrado. Tá? Então esse sequenciamento das plantas, essa variação fenológica das plantas de cerrado, ela permite que as espécies mudem de uma planta para outra, podendo sobreviver ao longo do tempo dentro deste ambiente. Pensando nisso, nós partimos para um outro estudo, onde nós pegamos mais espécies de cerrado, nós pegamos seis espécies de, de plantas de cerrado. Tá? Para essas seis espécies de planta de cerrado, nós estudamos dez anos de dados de fenologia dessas plantas, que eram dados da professora Helena Mauro Cali, da Andrea, que está aqui em cima, Vilela, e esse rapaz que está aqui embaixo, é um rapaz da engenharia mecânica da UF, esse rapaz desenvolveu um modelo para a gente, em cima dos dados reais de campo, um software chamado SVM, tá? e esse software permitiu a gente tentar entender o que, que acontece com a variação do clima no ambiente do cerrado e como pode impactar a variação na fenologia e no ajuste das espécies às plantas de cerrado, tá? Então, o que a gente fez foi pegar 10 anos de dados, estabelecer um modelo matemático, testar esse modelo matemático na prática. E o que nós podemos observar é que o modelo criado pelo, pelo nosso estudante aí de, de doutorado, ele responde com a variação de 2% a 3% da realidade. Ou seja, se nós tivermos um aumento de um grau na temperatura, nós sabemos o que vai acontecer com as plantas na estação seguinte. Se nós tivermos uma seca prolongada, nós vamos saber o que vai acontecer com as plantas na estação seguinte. Eu queria pedir para o Anderson rodar de novo para mim o vídeo, aí eu vou explicar melhor para vocês. Né? Aqui em cima, a vegetação, vocês estão vendo uma pouca variação nas folhas. Ali, a pluviosidade né, ao longo do ano e os meses correndo aqui em cima. E aqui embaixo vocês vão ver os botões florais de seis espécies surgindo. Tá? As flores aqui embaixo na sequência e os frutos. Percebam que é uma ondulação. É muito interessante uma indulação real. Cada ponto desse que vocês estão vendo no quadradinho é o ponto real de uma espécie de planta no local real em que ela estava no campo. Tá? Então a gente que pensa que trabalhar a fenologia das plantas no cerrado é muito importante. Um terceiro ponto é que esses estudos de sazonalidade e fenologia nos levaram para um outro universo, né? um universo de trabalhar com redes ecológicas de interações dentro do ambiente do cerrado. E nós escolhemos as nove espécies mais comuns de cerrado que apresentavam nectares extraflorais. Esses nectares extraflorais associados a formigas e fomos estudar a associação entre as plantas, as formigas e todos os herbívoros que compõem essas plantas. Tá? E nós pudemos observar que essa sazonalidade que a gente falou nos slides anteriores, ela se espelha também na rede ecológica de interações. Tá? Essas redes mudam de um ano para o outro conforme muda a variação nas plantas, como é que, conforme muda a sazonalidade nessas plantas em termos de produção de folhas, em termos de produção de frutos, em termos de produção de botões. Você vai ter uma maior ou uma menor associação entre as espécies. E isso se reflete também, é que a luzinha vermelha aqui não está acendendo, nos resultados das interações ecológicas, eles também variam. Em um ano você pode ter uma interação negativa, no outro ano essa interação pode ser positiva para a planta, pode ser positiva para o animal que está ali associado você pode ter uma maior ou menor associação com um único node dessa rede de interações de um ano para o outro, tá? Pois bem, então, para a gente ir finalizando já, nós acreditamos que para uma preservação de uma área como o Cerrado, ainda hoje é extremamente importante nós trabalharmos com taxonomia e história natural. Nós temos sim que investir em taxonomia e história natural. Lá na Federal de Uberlândia nós participamos muito intensivamente do Reflora, tá? Nós temos um herbário muito bom, nosso herbário nós temos aproximadamente 85 mil escatas de plantas de cerrado, todas elas com flores ou frutos e todo o nosso herbário sendo digitalizado, disponível para vocês pela consulta através da internet, é o herbário tá? Nós temos trabalhado principalmente com vegetação de cerrado e vegetação de campos rupestres, explorando bastante é, é, é, as serras ao redor da gente ali, tá? Nas veredas, nós apostamos as veredas também para estudos de taxonomia e história natural das plantas e dos animais ali presentes, mas de olho na vereda como modelo para a compreensão da conectividade genética, como eu disse anteriormente, tá? Uma outra coisa muito importante é a gente estudar a ecologia dessas paisagens, buscando através dos elementos da é, conectividade genética e dos elementos de sazonalidade no cerrado, a gente trabalhar com a preservação desses fragmentos, tá? E, por último, a gente lembrar que essa variação sazonal ela tem implicações tremendas na fenologia das plantas e nas interações ecológicas ali presentes. Ou seja, gente, quando nós estamos em um ambiente fazendo levantamento de biodiversidade, nós temos que nos preocupar muito em que época do ano e em que horário nós estamos naquele ambiente fazendo o nosso levantamento. Eu já vi trabalho sobre cerrado dizendo que uma determinada área apresentava uma baixa diversidade, por exemplo, de um grupo muito comum que eram as formigas. Mas a pessoa fez levantamento apenas durante o dia, enquanto a grande abundância de, serra, de formigas no cerrado ocorre à noite, a partir das 10 horas da noite. Entre 8 e 8 e meia da, da noite, até umas 10, 11 horas da noite, é quando a gente encontra a maior abundância. É, outra outra coisa, o cerrado é um ambiente extremamente quente, um ambiente extremamente seco durante o dia. Se você quer encontrar outros organismos, como aracnídeos, organismos terrestres no cerrado, você tem que fazer levantamentos noturnos. A grande maioria, 90% dos levantamentos que nós temos, são todos levantamentos levantamentos urnos. A mesma coisa, herbívoros. Nós, no Cerrado, apontamos várias áreas como de baixa diversidade de herbívoros, quando nós não olhamos herbívoros endofíticos. A professora Maura, que está aqui presente, fez um trabalho com 10 espécies de malpiguiácea. Ela olhou principalmente herbívoros florais e herbívoros endofíticos. Nessas 10 espécies de malpiguiácea, ela centrou sua análise em seis delas, encontrou 309 espécies de herbívoros distintas, tá? em seis espécies de malpigácea, mas fazendo um acompanhamento ao longo do ano e em observações diurnas e noturnas. Tá? Para finalizar, eu queria agradecer muito, sinceramente, aos professores que nos convidaram, o professor Luiz Davidovich, Adalberto Val, Vivaldo Moura Neto, a professora Leonor, muito obrigado por esse convite para estar aqui e queria chamar a atenção para uma fala do professor é, Luiz, logo no início das, das apresentações dele, quando ele falou que era muito importante né, ele falar com os políticos, falar com os gestores. É, nós temos trabalhado muito no, nos últimos meses e pensado numa campanha que nós deveríamos fazer e ela está muito relacionada com a preservação da biodiversidade que é nós trabalharmos com divulgação científica para políticos e para o agronegócio. Nós precisamos divulgar a ciência que nós fazemos né, para os políticos para o pessoal do agronegócio, se nós não educarmos essas pessoas, nós não conseguiremos preservar o ambiente, preservar o que nós ainda temos. Nós temos que mostrar, por exemplo, para os agricultores da nossa região, para as grandes empresas da região do Cerrado, a importância dos serviços ecológicos dos polinizadores que estão nas áreas de Cerrado que circundam essas fazendas. É, nós temos tentado estabelecer laços com o Grupo Algar em Uberlândia. Algar Agro tem grandes negócios na nossa região, na área de soja, na área de cana. e Nós temos tentado demonstrar para eles, através de palestras, a importância de preservar os fragmentos que os circundam. Como eles podem perder economicamente, sentir no bolso, se eles não preservarem o ambiente que os circunda. Então, acho muito importante nós trabalharmos com vídeos, para a divulgação científica entre os nossos políticos e nossos gestores. Tá? Muito obrigado, professor. Muito, Muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora o professor Jansen Zuanon para dar sua palestra. O professor, é... Tem doutorado em Ecologia pela Unicamp, é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalha com diversidade de peixes amazônicos e tem um projeto muito interessante sobre banco de dados, sobre a diversidade desses peixes. Eu acho que a gente podia também conversar depois um pouco sobre a importância de bancos de dados e de coleções científicas. 18 minutos também. E aí, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas. É, só para não perder a, a deixa né, professor Kleber, a gente tem sido bombardeado ad aí com agro e é agro é tudo, né? E não tem nada parecido em termos de conservação, em termos de biodiversidade na mídia. Eu tive conversando esses dias com o pessoal do Wimpice, dizendo é um vazio de informações sobre biodiversidade. E essa relação direta que existe entre biodiversidade e produtividade dos sistemas agro, agrícolas... Né, é, é muito forte isso não é nem mencionado. Então, acho que a gente precisa usar essa via, concordo, 100%. Né? É, então, eu vou fazer uma apresentação é, onde eu vou focar muito mais em áreas. Né? Eu peguei o mote da, da chamada aqui para a nossa reunião e tentar mostrar um pouco é, quais são as áreas críticas de forma bem ampla na Amazônia para a conservação da biodiversidade pensando em conservação, senso estrito e pensando nas relações diretas com impactos ambientais é, e usando como exemplo a Ectiofauna, né? é, por dois motivos. Primeiro, porque é a minha área mais confortável para falar. É, segundo, porque o tempo, três motivos, né? o tempo é curto, então não daria para fazer uma exposição longa o suficiente é, para conter toda a biodiversidade amazônica. É, e terceiro, porque a gente vê pouco a diversidade de peixes, peixes estão embaixo d'água. Se a gente quiser ver peixes, a gente tem que mergulhar ou, mais frequentemente, olhar peixes no prato ou em aquários. né? Então, mostrar os peixes e a importância é, desse componente da biodiversidade, eu acho que é super importante. É, essa é a página inicial do CIVBR, do Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira. né? É, ele traz dados impressionantes, por exemplo, a estimativa de, de, de espécies é, de organismos de todos os tipos no Brasil é de perto de 1,8 milhões, né? E a soma do que é conhecido entre fauna, flora fungos, dá mais ou menos 170, 180 mil espécies. Ou seja, supostamente a gente conhece 10% da biodiversidade do nosso país. E é, dessa fauna e flora, uma boa parcela já está bastante ameaçada. Né? Alguns grupos têm em torno de 10% de espécies ameaçadas. Mamíferos a gente tem em torno de 15%, o que é muito alto. E para peixes, bem menos do que isso, em torno é, de, de 4%, 5%. Em alguns casos, juntando peixes de água doce e marinhos, a nossa lista das espécies avaliadas chegou a 9%. Né? Então é muito preocupante a gente conhecer muito pouco sobre a biodiversidade, e ainda por cima ter uma porcentagem elevada de espécies ameaçadas. Né? É, esse é um dos desafios da mega biodiversidade. A gente canta e decanta isso como um patrimônio nacional, mas ele traz junto esse desafio. Como conhecer essa diversidade antes que ela seja arruinada, principalmente pelo desmatamento, pela destruição de hábitats que a gente tem é, presenciado no nosso país? É, a gente tem algumas iniciativas históricas para detecção de áreas críticas para a conservação da biodiversidade. Né? Eu participei em 99 do ProBio, uma reunião que foi feita em Macapá, onde a gente tentou, com um grupo enorme de pesquisadores, dos diferentes grupos, diferentes especialidades, é, mapear áreas críticas baseadas no desconhecimento. Né? Ou seja, onde a gente deveria é, concentrar nossos esforços de amostragem para que a gente tivesse uma melhor representação da biodiversidade. Aquilo foi feito literalmente na unha, com canetas na mão, desenhando em cima de mapas e vendo onde estavam as sobreposições entre os diferentes grupos taxonômicos para aí concentrar os esforços. E, obviamente, isso, boa parte dessas áreas foi definida na largura da ponta da canetinha, né? Ou seja, se a gente fizesse com uma caneta de ponta grossa, a gente criava uma sobreposição numa determinada área que às vezes não tinha muito sentido biológico, ecológico, biogeográfico, né? É, isso passou por um refinamento, mas teve um, um ponto muito positivo porque gerou informações de fato em áreas que eram completamente inexploradas. Né? É, o PPBio veio na sequência como uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia na época. É, mas com um viés um pouco diferente. A ideia é ter pontos fixos de amostragem e acumular informações ao longo do tempo nesses pontos. O que permitiria, de maneira diferente do ProBio, é, acúmulo de informações biológicas e ecológicas e uma, um refinamento das amostragens a partir de visitas repetidas às mesmas áreas. Né? Então, essa é uma iniciativa vigente, super importante, instalada na Amazônia e com grande efetividade em muitas áreas. Né? e mais recentemente com essa iniciativa do CBR, que, é uma, que está baseada na compilação de dados e organização desses dados a respeito da biodiversidade. Ela é super importante porque a gente tem resultados acumulados, mas eles estão extremamente dispersos, tanto na literatura, quanto em bancos de dados particulares, em planilhas de dados que não são públicas, e a gente precisa otimizar a utilização dessas informações. Sem isso, a gente vai ficar gastando em duplicidade, vai ter é, dificuldade para interpretar dados, interpretar situações em campo, dificuldade para, para a gente se contrapor a iniciativas desenvolvimentistas que muitas vezes não estão considerando adequadamente os impactos ambientais que elas vão gerar, é, especialmente na Amazônia. Né? É, Pensando em áreas críticas sobre a biodiversidade na Amazônia, a gente tem dois aspectos fundamentais. Um são os hiatos de amostragens e de informação. Ou seja, áreas que a gente não conhece de fato, não tem amostragens. Então, a gente não sabe falar absolutamente nada sobre elas. E outras são os impactos ambientais. Esses a gente sabe onde estão ocorrendo, onde vão ocorrer muitas vezes. E a, e a grande angústia é, temos informações sobre essas áreas que são, estão sendo foram ou vão ser impactadas? É possível usar argumentos a respeito da biodiversidade para tentar frear, minimizar ou mitigar esses impactos? Então, esse é um mapa geral de riqueza de espécies de peixes no mundo, né, que eu vou usar como exemplo. Dá para ver claramente que a Amazônia, é, é a, a, está no tom azul bem escuro, é, é a área que tem a maior diversidade do planeta, junto com poucas outras áreas é, no mundo. Né? Esse é um, esses números são muito conservadores é, para que vocês tenham, tenham uma ideia para não falar de peixe sem mostrar peixes eu selecionei algumas imagens é, para embelezar um pouquinho e não tornar a apresentação muito árida né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de peixes de diferentes grupos muitos deles de grande porte, médio grande porte e de importância enorme para a segurança alimentar das populações que vivem na Amazônia porque são a base do consumo de proteína dessas populações, é o dia a dia do consumo de proteína das populações amazônicas. Uma grande parte também é explorada para fins de apriofilia e que também representam uma renda importante para muitas comunidades locais. É, e com uma variação enorme de formas, cores, tamanhos, é, hábitos alimentares, micro que são ocupados. É, estratégias de vida utilizando diferentes sentidos esse grupo por exemplo utiliza é, é, eletricidade para se localizar, comunicar é, se comunicar e, e localizar alimento e outros grupos relacionados com, organismos, com grupos predominante marinhos, mas que estão na Amazônia e tem uma diversidade importante de espécies né? é, uma, uma iniciativa muito importante que a gente tem para conhecer e organizar as informações sobre a biodiversidade de peixes na Amazônia, é o projeto Amazon Fish, do qual eu faço parte junto com colegas franceses, da Bélgica, da Bolívia, do Peru e da Colômbia. Eu sou pesquisador do IMPA, já há mais de 30 anos, o IMPA tem uma longa tradição de cooperação com os franceses, primeiro através do convênio com a Orston, depois com o CNRS, e hoje em dia os convênios já não estão tão fortes assim na instituição, mas a gente mantém essa parceria em pesquisa e uma delas através desse projeto, com o doutor Thierry Obedov, que é do Museu de Paris, e outros colegas. É, esse projeto surgiu a partir de uma rede de cooperação é, da comunidade europeia com países da América Latina e Caribe, do qual, da qual o Brasil faz parte, é, mas, é, interessantemente e, e é, tristemente, é, o país tem que definir onde vai colocar recursos dentro dessa cooperação. E a biodiversidade não foi colocada como uma prioridade dentro desse programa, de forma que, por exemplo, a minha participação vem a reboque é, dos colegas franceses e dos outros países da América Latina. É, mas mesmo assim, a gente tem trabalhado e buscado recursos, tanto dentro da instituição como em agências de fomento, para participar e a gente tem conseguido é, trabalhar bastante bem nisso. Né? Esse mapa à esquerda é, é uma compilação dos registros que a gente conseguiu até o ano passado, são mais de 100 coleções de museus e de outras instituições científicas, bancos de dados privados que foram cedidos, graciosamente, por muitos colegas. É, pesquisa na literatura e ela mostra a concentração de pontos de amostragem de peixes na Amazônia. É. Os pontos são grandes demais para representar o que de fato ocorreu em campo. Então, parece que tem uma cobertura muito grande, mas não é tão grande assim. Um outro aspecto é que um ponto pode representar um registro de uma espécie de peixe no mercado local ou uma coleta com muitos exemplares. Então, é bastante heterogênea a representatividade é, desses pontos em termos de representação faunística. É, um terceiro ponto importante é que, se vocês notarem, há uma concentração enorme ao longo das calhas dos grandes rios. É o caminho da roça, é o caminho mais fácil. Se a gente olhar... É, os registros de peixes, por exemplo, no sul-sudeste, a gente vai ver que existe uma enorme concentração de pontos ao redor de pontes. Ou seja, vai pela estrada, para na ponte, desce, coleta e vai embora. É, e na Amazônia não é diferente. Nós não temos estradas, temos rios. E as coletas são feitas ao longo dos rios. Então, dá para ver que nas regiões interfluviais, existe um hiato muito grande de pontos de amostragem. E né? eu chamo a atenção para essas três elipses eh, vermelhas, né? À direita, na região do Amapá, principalmente, a, leste do, a oeste do Amapá, perdão, lá no noroeste de Roraima e bem no oeste aqui da Amazônia Brasileira. Aquela região lá de oeste é a bacia do rio Javari, que é considerado o maior hiato de amostragem para peixes em toda a Amazônia. É, nós conseguimos recursos da FAPESP o ano passado e faz 15 dias que eu voltei de uma expedição a essa região. Em 15 dias de campo, nós voltamos com 430 espécies de peixe. Num período muito seco, quando o acesso era muito difícil. Então, claramente, dá para estimar entre 600 e 700 espécies de peixes para uma região como essa. Então, isso mostra que existe uma necessidade muito grande ainda de fazer amostragem em áreas imensas na Amazônia, que a gente conhece muito pouco. O Amazon Fish também mapeou isso em células, num grid aí de meio por meio grau, tentando entender como é que estava essa distribuição? Né? A legenda aí de branquinho é 100 informações. E vermelho, 1 um a 5 sítios no, no, na imagem da esquerda. Ou seja, 1 um a 5 pontos de amostragem. Dá para ver que vermelho e branco compõem uma parte importante. E o corte aí é meio desleal. Né? O azulzinho começa com 6 e vai a mais de 600. Né? Então, é, não dá uma noção muito clara, mas... Quando a gente compara com o mapa da direita, acrescentando aí a questão de terras indígenas, dá para ver que boa parte das áreas que são brancas e vermelhas é, correspondem a áreas com concentrações de terras indígenas. E terras indígenas são um componente muito importante para importante a conservação da biodiversidade no país. Né? Contando unidades de conservação é, de uso direto e indireto, mais terras indígenas, há cerca de 43% da Amazônia brasileira, está conservada, protegida por esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um hiato de informação enorme em relação às terras indígenas. São caixas pretas. A gente tem bastante dificuldade para trabalhar oficialmente com pedidos dentro de terras indígenas. Existe uma burocracia grande e a gente precisa acelerar isso para ter uma parceria direta e entender melhor qual é o papel, qual é a relevância das terras indígenas para a conservação da biodiversidade brasileira. A gente sabe, estima que sim, que são áreas bem protegidas, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. Mas células não representam bem uma unidade de paisagem no sentido biogeográfico. Né? Então, é, o ideal é trabalhar com bacias, se a gente está falando de peixes. Né? Essa figura da esquerda foi é, decorrente de um artigo publicado ano passado, é, em que mapeou é, mais adequadamente a distribuição das águas brancas, claras e pretas na Amazônia. Esses três tipos de águas são muito importantes porque eles condicionam a presença de conjuntos diferenciados de espécies. Então, naquele mapa branquinho é a água branca, que na realidade é água barrenta, né, com alto teor de sedimentos em suspensão. Em azul, as águas claras, que drenam principalmente o Planalto das Guianas e o Planalto Central Brasileiro, onde tem muitas cachoeiras e corredeiras e onde existe uma enorme concentração de projetos de usinas hidrelétricas. E as águas pretas que estão ali no, no noroeste da Amazônia e entremeadas nos sistemas de água branca a partir da drenagem de áreas de terras firmes é, diretamente associadas a esses rios. Né? Aqui à direita a gente tem níveis diferentes de recorte. Em cima à esquerda a gente tem bacias de nível 1, que são essas bacias dos tributários que drenam diretamente para o rio Solimões Amazonas. E vai descendo até aqui embaixo nível 7, que são subbacias bem menores. Eu vou mostrar alguns dados de riqueza e endemismo para vocês nesses dois recortes, de bacia nível 1 e bacia de nível 7, para mostrar que tipo de efeito a gente pode ter. Né? Isso aqui é a riqueza de espécies de peixes por bacia de nível 1, os grandes afluentes. Né? Então a gente tem lá em azul bem escuro as maiores riquezas, que aí nesse mapa chega a 1.300 espécies. Dá para ver que lá em cima a bacia do Rio Negro, Branco, tem um conjunto de informações muito grandes com um base principalmente no trabalho do IMPA, no um trabalho que a gente fez na bacia do Rio Branco, intensivo. Aqui embaixo, mais à esquerda, a bacia do Rio Madeira e a bacia do Rio Tapajós. A bacia do Rio Madeira a gente fez um esforço muito grande também de amostragem, por conta principalmente das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Geral, que foram desde 2013, 2014, começaram a funcionar. E a bacia do Tapajós, por conta de projetos de hidrelétricos também. Então a gente acumulou informações de inventários relativamente rápidos feitos nessas bacias. Então, parece que a gente tem um quadro mais ou menos. Né? Tem algumas bacias bem conhecidas. É, a gente estima que na Amazônia brasileira a gente tenha pelo menos umas 4 ou 5 mil espécies. A ordem de incerteza é essa mesmo. A gente tem descritas mais ou menos 2.500 espécies de peixe para bacia. Mas a taxa de descrição de novas espécies é muito alta. Então parece que está razoável. Quando a gente desce para o nível 7, olha, predomina o branco, que é zero, não tem nenhuma espécie registrada, e o vermelho de 1 a 10, é o amarelinho um pouquinho mais. Mas está cheio de branco e vermelho aí. Ou seja, tem muitas subbacias que a gente não conhece absolutamente nada. Não tem nenhuma espécie registrada. Endemismo é a mesma coisa. Não basta saber quantidade de espécies. Quando a gente fala em quantidades, a gente pensa imediatamente em hotspots de biodiversidade. A Amazônia é um gigantesco hotspot de biodiversidade, contando espécies. Mas quais são essas espécies? Qual é o grau de sobreposição, ou complementariedade na distribuição das espécies? Que tipo de atitude a gente tem que ter para conservar em relação à composição, não só a quantidade de espécies em cada local? Então, avaliar endemismos é super importante. Quais são as áreas que vão ter um impacto muito forte se elas forem perdidas, por exemplo. Né? Então, de novo, esse mapa repete um pouco o mapa de riqueza. Ou seja, as bacias que a gente conhece melhor, a gente tem um registro razoável da quantidade de espécies endêmicas encontradas em cada uma delas. Quando a gente vai para nível 7, aí o quadro é horroroso. Ou seja, um pontinho de uma espécie que ocorre naquela grande bacia... Pinta a bacia toda. Quando a gente olha a distribuição real, a gente percebe que gente tem informação muito ruim para a maior parte da bacia. A gente não sabe onde as espécies endêmicas, qual é a real distribuição dessas espécies endêmicas por bacia. É muito difícil. Normalmente a gente, tem muitas espécies que a gente conhece da descrição original, que tem um, dois ou três pontos de coleta. E até, para todos os efeitos, ela é considerada endêmica daquela bacia. Mas é muito ruim essa informação. A gente não tem segurança de que aquilo é real é, ou se é um artefato. Né? Perdão. É, eu queria chamar a atenção para essa elipse à direita, que é a região da Volta Grande do Xingu. Essa área escura de alto endemismo é verdadeira. Está é, cheio de espécies endêmicas lá, que é uma área de corredeiras diretamente afetada pelo Belo Monte. Né? Belo Monte destruiu uma área enorme essa área de azul mais forte é a área que foi represada para gerar água, para a é, geração das turbinas. E a água, a área à direita mais clara, é uma área de vazão reduzida, onde tem 20% do fluxo de água original. Com as mudanças climáticas em curso, essa área pode secar muito rapidamente, pode esquentar. Essa água corre sobre leitos de pedras. Né? Então, esses 20% provavelmente não são hábitat efetivo para as espécies que sobraram, né? E a gente tem listadas para a Amazônia 87 espécies das 409 espécies de peixes ameaçadas no país que estão lá. Assim, a Amazônia, de longe, não é o pior cenário. O pior cenário está no sul-suleste do país, onde a urbanização, principalmente a poluição, tem causado, e o desmatamento, causado impactos muito grandes. Na Amazônia, a perda maior tem duas fontes principais, né? desmatamento e construção de hidrelétricos. A gente conhece muito pouco e sabe, essa subestimativa, esse número é uma subestimativa grosseira. Espécies que a gente sabe que são novas, que ocorrem nessas áreas, mas que ainda não foram descritas, por força do método, não são avaliadas no processo. Então a gente não avaliou se essas espécies estão ameaçadas ou não. Né? Esse é o arco do desmatamento, uma imagem mais ou menos antiga, mas mostra... O impacto que isso pode ter, principalmente para espécies que vivem em ambientes florestais. Os rivulídeos são um exemplo claro e que estão sendo dizimados pelo desmatamento. E as hidrelétricas ameaçando espécies, principalmente de corredeiras. E o quadro é muito preocupante. né? Existe uma proliferação de hidrelétricas no oeste da Amazônia e na região andina, que deve ter impactos gigantescos, quase 200 hidrelétricos no Peru, Colômbia, Bolívia e Equador, é, que vai afetar a pluma de sedimentos até a Foz do Rio Amazonas, e pode ter efeito sobre esse grande recife de corais que foi detectado recentemente na Foz do Rio Amazonas. Pode ser dramática essa situação. Saiu agora há poucos meses um trabalho do Dr. Bruce Forsberg e colaboradores avaliando seis hidrelétricas no Peru e na Bolívia, eh, na região andina, e mostrando que vai ter um efeito muito forte, tanto acima como abaixo dessas usinas. Né? O sedimento, a, o, a carga de sedimentos deve cair fortemente ao longo disso existe uma relação direta entre a regulação do pulso de inundação anual na Amazônia e o impacto de hidrelétricas. Toda vez que se faz uma barragem, esse pulso é atenuado, isso tem um efeito direto sobre a quantidade de área alagada que condiciona a quantidade de peixes. A esquerda tem uma relação entre a cheia máxima dois anos antes e o rendimento pesqueiro e a direita a relação entre a redução na taxa anual de inundação e a redução na pesca. Ou seja, a gente vai perder biodiversidade, perder recursos pesqueiros, colocar em risco a segurança alimentar das populações da Amazônia. Então, existe uma iniciativa, um trabalho da Iniciativa Águas Amazônicas, que está sendo desenvolvida na Amazônia Brasileira, com parcerias internacionais, que usa a pesca como mote para a conservação. Eles querem fazer com que a população perceba que conservar o ambiente e a pesca é super importante para a segurança da população local, e isso tem como reflexo direto a conservação da biodiversidade aquática. Né? É, o meu tempo já esgotou, eu acho que o recado está dado. É, a gente tem uma, um trabalho hercúleo para fazer em termos de conservação. Nós temos uma boa noção de áreas que precisam ser preservadas e precisamos correr, porque o impacto ambiental, principalmente de hidrelétricas, e de grandes desmatamentos. Está um pouco retardado nesse momento por conta da crise econômica, mas assim que o Brasil retomar o crescimento, isso volta com força total. Então, obrigado pela atenção. É... Obrigado, professor. Eu queria convidar agora o doutor Valério de Pata Pilar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desculpa, é professor titular do Departamento de Ecologia e atuou como professor visitante em diversas universidades, na Alemanha, na França, na Itália e na Argentina, e aqui também é, dentro do Brasil, né? na Unicamp, na é, Federal de Pernambuco e aqui também no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O professor trabalha com ecologia de comunidades e ecologia quantitativa e vai nos apresentar um pouco do seu trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite da Academia Brasileira de Ciências. É um prazer, primeira vez que eu venho à academia e, e para falar sobre um assunto tão caro ao nosso trabalho. É... Eu vou abordar alguns, uh, algumas questões a respeito uh, da biodiversidade em ecossistemas não florestais, sobretudo sobre os campos sulinos, onde estão e o que são esses ecossistemas, uh, sua origem, uh, como estudamos e o que já conhecemos sobre respostas a fatores ambientais, os drivers e os efeitos da biodiversidade em processos e benefícios ecossistêmicos, uh, opções de uso sustentável, que nós estamos estudando, e lacunas do, do conhecimento. É, é, eu gostaria de chamar a atenção que é, mais de 30% do Brasil era originalmente não florestal. É importante destacar isso. O Brasil não era só florestas, né, quando do descobrimento. É, e... Temos esse mapa, que já foi mostrado ontem na, na palestra do professor Louvejói, é, indicando né, os ecossistemas, classificando então a vegetação original do Brasil, em florestal e não florestal, é, usando os dados do, do Radão. É, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a, é a, é a, o, o, o, a perda de área, a taxa de perda diária, desde 2002 a 2009, destaca-se o Cerrado, justamente dos sistemas não florestais, né? o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica, nessa ordem. E em termos de, de, desse índice aqui, que é o, o risco, índice de, de risco de conservação, que tem a ver com as, as áreas de conservação, uh, os ecossistemas não florestais são justamente os, os, os, os menos protegidos, tirando fora a Mata Atlântica, por uma questão histórica. É, então. Ops. O que aconteceu aqui? Ok. Quanto à biodiversidade, eu chamo a atenção que dos ecossistemas não florestais, se nós dividirmos riqueza por unidade de área, os ecossistemas não florestais têm uma biodiversidade muito alta. Riqueza de peces de plantas e de, de aves, destacando aqui o Pampa, né? com uma média de 11% espécies de plantas por um, mil quilômetros quadrados. É, então, é, os campos sulinos, eles estão... É, é, nós utilizamos essa, essa área estendida é, do bioma pampa. O bioma pampa no Brasil, ele na verdade é uma extensão daquele bioma é, conhecido como pastizais do Rio de la Plata, que cobre o Uruguai boa parte da Argentina, e se nós incluirmos nesse conceito os campos que estão inseridos no bioma Mata Atlântica, né, os campos de altitude de Santa Catarina e Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, nós temos o que nós denominamos campos sulinos. Então, muitos os dados que eu vou mostrar aqui se referem aos campos sulinos em geral. Uh, fisionomias campestres que nós temos, eu vou passar rapidamente algumas imagens para que vocês tenham uh, uma ideia né, uh, do tipo de paisagem uh, campestre uh, que nós temos nos campos de altitude, uh, os campos sob solos rasos na região da campanha, uh, os campos sob solos rasos da região da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, é um mosaico, na verdade, entre campo e floresta. Uh, nossos campos sob solos profundos da região da campanha, altamente produtivos do ponto de vista de produção pecuária, regiões sobre solos campos sobre solos incipientes, arenosos, na depressão central sobre solos profundos, matas ciliares sempre em toda em todas essas paisagens sempre campo e floresta ocorrem novamente a pecuária é uma atividade importante ou foi uma atividade importante nessa, nessas regiões essa foto é antiga, hoje já esses campos praticamente já não existem nessa região. Os campos sob solos profundos são latossolos, hoje cultivados com soja. E, então, restam menos de 40% da cobertura original de campos que havia à época da colonização. As áreas em amarelo são os remanescentes, as áreas em roxo são as áreas que foram perdidas para a agricultura e a silvicultura. Então, é brutal a perda diária e é, pouca gente se dá conta disso. Quando é, se tem, lê a notícia de que o Ibama de Bagé, do Rio Grande do Sul, é, notificou proprietários é, daquela região da campanha é, pela conversão ilegal de 11 mil hectares é, nos últimos dois anos, o é, é, isso tá, é uma notícia, não se vê a população se manifestando, que absurdo, 11 mil hectares de áreas de vegetação nativa. Se fossem áreas de floresta, 11 mil hectares, estaria na imprensa internacional. Como são campos, poucos se importam. Né? Então, isso é um problema. É um problema. É, então, é, áreas como essa, né, na região de Cachoeira do Sul, né, inclusive, a faixa de domínio das rodovias não é mais respeitada nesse sentido, é área pública e é cultivada é, como se fosse privada. É, áreas é, originalmente campestres é, ocupadas com silvicultura, nesse caso, pinos, nos né, no, no campos de altitude. É, qual é a origem desses ecossistemas? É, eu tenho aqui um diagrama, dados de pólen. É, de um perfil de sedimento em São Francisco de Assis, que fica na região, nessa região aqui do Bioma Pampa, no oeste do Rio Grande do Sul, dos últimos 23 mil anos, mostrando então um predomínio de poácea indicando então que há 23 mil anos já eram áreas de tempestres, um pequeno aumento aqui de mirtáceas indicando a expansão da, da mata ciliar nos últimos dois mil anos, e eh, um aumento aqui das partículas carbonizadas, indicando então um aumento né, de queimadas nesse período. Eh, o que, que se eh, conhece a respeito da de herbívoros, grandes pastadores nessa região? Eles se extinguiram ah, até cerca de 10 mil anos, eh, e eh, eles esses grandes pastadores coevoluíram então, a vegetação evoluir com esses grandes pastadores por cerca de 25 mil anos, milhões de anos, uh, ou seja, são ecossistemas uh, em que o pastejo, em que uso, o, o pastejo por grandes pastadores não é, é não é estranho uh, e e uh, o gado então e os cavalos, os cavalos foram reintroduzidos já vou já vou dizer por quê, uh, com a no período da colonização foi introduzido foram introduzidos pelos jesuítas então, nós temos uma janela aí de 10 mil anos né, sem grandes pastadores, que do ponto de vista evolutivo não é nada. Então, são ecossistemas adaptados ao pastejo. Portanto, eh, se explica o sucesso né, da atividade pastoril nessa região historicamente. Eh, como eu já falei, o aumento das queimadas ao final do Pleistoceno. Então, o fogo nesse período né, de falta de grandes pastadores, o fogo eh, serviu como um grande herbívoro, então mantendo essas paisagens abertas, quando o clima, a partir da metade do Holoceno, mudou para um clima mais favorável à expansão das florestas. A expansão das florestas, então, foi limitada a algumas áreas e não a toda a região. Então, o fogo, como eu já falei, foi um fator importante na manutenção dessas paisagens abertas e hoje ainda é utilizado, como nessa área aí, para atividade pastoril, como um uma ferramenta de manejo que, do ponto de vista agronômico, não faz nenhum sentido, mas, do ponto de vista ecológico, faz parte aí da história dessa, desses ecossistemas. Eu falei sobre os cavalos. Os cavalos, na verdade, é uma reintrodução de megafauna extinta, tendo em vista que pertence o cavalo doméstico pertence à mesma espécie ou a, ao mesmo grupo né, de, de espécies muito aparentadas que se extinguiu ao final do Pleistoceno. Então, o cavalo não deixa de ser uma espécie nativa que foi reintroduzida. É, a, o, isso mostra, então, a outros grandes pastadores é, que, é, que ocorriam, né, ocorreram nessa, nessa região, é, é, inclui aí os, os cavalos e outros, outros, outras famílias né, de grandes pastadores é, e que se extinguiram e que foram então substituídos né pelo gado eh, durante o período de colonização eh, Leonor, como é que está o tempo temos... ah? ok eh, então eh, eu eu mostro esse eh, esse diagrama para eh, dar uma ideia das abordagens que nós temos estudado nós temos adotado para estudar esses ecossistemas para estudar os fatores que uh, alteram, né, que mantêm uh, a biodiversidade em comunidades e uh, como essa biodiversidade afeta uh, funções ecossistêmicas e os benefícios né, advindos uh, dessas funções ecossistêmicas e diretamente da biodiversidade. Uh, nós temos adotado uh, isso, sobretudo para estudar o efeito de clima, mudanças no uso da terra, em escala de paisagem e de manejo, na biodiversidade. E temos utilizado essa abordagem que aplica dados que são avaliados no nível de organismos ou populações, no sentido de compreender essas respostas da biodiversidade aos fatores que afetam a biodiversidade, no sentido de entender. Como são os organismos, não só quais são os organismos, do ponto de vista descritivo, mas também como são os organismos uh, que compõem essas uh, comunidades. Uh, e também entender uh, esse, esse processo de uh, como a biodiversidade afeta essas funções ecossistêmicas. Quais são as características, então, morfológicas, fisiológicas dos organismos uh, que explicam esses, essas funções ecossistêmicas. Então, nós temos vários desenvolvidos, então pesquisas, uma delas que eu vou chamar atenção aqui é do PPBio, que infelizmente está sem financiamento, no momento temos financiamento apenas para reuniões, mas as áreas foram estabelecidas, as áreas de monitoramento estão marcadas, nós temos um total de 13 grades do PPBio, são áreas de pesquisa com de 5 por 5 quilômetros, que foram estabelecidas nessa região toda, dos Campos Sulinos. Cada grade, então, nós temos uma rede de parcelas permanentes, marcadas, parcelas terrestres, parcelas aquáticas, adotando, então, o método RAPELD desenvolvido lá no IMPA. Nós adaptamos para áreas abertas, áreas campestres, então, então, nós temos essas áreas. Temos dados já de biodiversidade em vários grupos, uh, e o objetivo é permitir então, análises integra integradas né, sobre os fatores né, que afetam a vegetação. Por exemplo, aqui é um exemplo apenas de possíveis relações causais entre vegetação, comunidades de peixes, invertebrados terrestres, aves, anfíbios, e como tudo isso afeta processos e serviços ecossistêmicos. É, eu vou mostrar alguns dados de um outro projeto que já passou, que é o CISBIOTA, em que nós tivemos também uma rede de amostragem na região dos Campos Sulinos. E aqui nós estamos usando os dados de 24 áreas, de 70 por 70, a áreas de 2 por 2 quilômetros, nas quais nós amostramos comunidades campestres, remanescentes campestres. E vimos então a riqueza de espécies de plantas, analisando, comparando, relacionando com a porcentagem de campos remanescentes de campos nas, na paisagem de entorno dessas áreas. Vimos aí uma relação positiva. Então, quanto maior a porcentagem de campos na paisagem, maior é a riqueza de plantas e a, a diversidade filogenética também, usando essa essa essa métrica aí que é a, a, a distância taxonômica mais próxima, né, do taxon mais próximo, a distância a, a distância filogenética mais próxima é, dentro da comunidade é, e relacionando também com outros níveis tróficos nós observamos que nesse trabalho de, de Staltz, que é um mestrando do professor Guerreiro Weber, departamento de botânica é, encontrou essa essa correlação alta entre diversidade filogenética de plantas e riqueza genérica de gêneros de formigas. Então, são resultados importantes, mostrando, então, essa propagação né da perda de biodiversidade causada pelo uso da terra sobre outros níveis tróficos, não só sobre plantas, mas sobre outros níveis tróficos. Nós temos também uma rede de experimentos de longa duração do PELD, nessa região dos Campos Sulinos, essa rede é restrita ao Rio Grande do Sul, nós temos vários sítios em que nós temos experimentos de longa duração e nesses experimentos nós procuramos avaliar o efeito do manejo sobre comunidades de plantas e artrópodes, sobre processos ecossistêmicos e sobre serviços ecossistêmicos. Eu... Vou colocar aqui algumas das questões que nós temos tratado, por exemplo, se a supressão do manejo, que é muito comum, é uma prática comumente adotada nas unidades de conservação, tanto nos campos como no cerrado, que é a supressão do manejo pastoril. E a pergunta é se aumenta ou reduz a biodiversidade campestre. E o resultado, nós já temos resultados experimentais mostrando que reduz, a exclusão do manejo reduz a riqueza de plantas uh, e outros grupos, eu não tenho tempo para mostrar todos. Uh, também nesse, uh, no PELD nós temos experimentos avaliando o efeito do manejo sobre a produtividade e também sobre a biodiversidade. Nós encontramos no experimento já de 30 anos uh, um aumento de, uh, o simples ajuste né, da carga animal à a é, disponibilidade de forragem permitiu o aumento de produtividade de 112 quilos de ganho de peso vivo por hectare por ano para 263 quilos. Uh, isso é na área experimental da URGS. É, nós temos também é, resultados em Santa Maria, utilizando uma prática de manejo é, em rotação, que também teve ganhos significativos de produtividade. Por que é importante isso? Porque só ah, ah, tornando atividade pastoril sobre vegetação nativa, tornando competitiva em relação aos outros usos da terra lavouras de soja, silvicultura é que nós vamos conservar os campos porque não há uma política de conservação em unidades de conservação no Pampa, praticamente são pouquíssimas áreas que nós temos, então nós dependemos dos proprietários e agora das reservas ilegais, se elas efetivamente foram, forem implementadas as reservas ilegais dentro das propriedades e nós temos um experimento uh, que iniciou há, há cerca de dois anos, um experimento uh, de larga escala, uh, nós temos 160 hectares na propriedade particular, em Aceguá, e que nós vamos avaliar, então, o efeito de regimes de manejo pastoril na biodiversidade, na produtividade né, primária e secundária, nos toques de carbono no solo e na infiltração de água, uh, então avaliando tratamentos né, de manejo eh, pastoril. Esse experimento, eh, nós temos eh, uma ideia de que ele eh, nos dará resultados muito importantes para mostrar eh, que é possível né, a produção sustentável, eh, a produção pecuária sustentável eh, sobre essas áreas, eh, ao mesmo tempo conservando a sua eh, biodiversidade. Algumas lacunas do conhecimento. Então, eh, nós eh, é é importante ser capaz de predizer os efeitos das mudanças de uso da terra na escala de paisagem. E essas mudanças, como eu falei, envolvem a supressão da vegetação nativa. E quais são os efeitos dessas mudanças em funções ecossistêmicas e seus benefícios? Então, sobre os estoques de carbono, sobre filtração infiltração de água, no sentido de orientar políticas públicas, orientar a aplicação da lei de proteção da vegetação nativa, que exige autorização de supressão de vegetação nativa. A lei hoje exige autorização de supressão, então é um instrumento muito, muito, muito importante dos órgãos ambientais, que é controlar a supressão, inclusive das áreas que não estão protegidas por reservas legais. E Então, nós, isso daria uma ideia de até quando, até que ponto a, a, a, a, é, poderia ser autorizada a supressão. Quais são os principais fatores preditivos da regeneração natural, ou seja, tem regiões em que nós temos que restaurar a vegetação nativa para atender a legislação. Os proprietários têm que fazer isso, se, eles, se a legislação for realmente aplicada. Quais são os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade, nessas funções ecossistêmicas e nos seus benefícios? E esse último ponto é o papel da biodiversidade na estabilidade da provisão desses serviços. Ou seja, na provisão de água, por exemplo, qual o papel da biodiversidade? Nos ecossistemas mais biodiversos seriam mais estáveis, frente a extremos climáticos, é isso que nós precisamos avaliar também. E, mais importante, convencer os tomadores de decisão a não converterem os campos nativos. Então, é, por exemplo, isso é uma foto que é um pouco antiga, hoje eu não acredito que isso aconteceria, mas é uma área de vegetação nativa campestre em que foi plantado pinos e tem uma placa dizendo que, preservação ambiental. Isso, essa foto ilustra, ilustra muito bem a, a, a, o que o, o, o senso comum né, é, é, sabe a respeito né, desses ecossistemas é, campestres. É, e, mas é, eu, eu, eu perdoo, enfim, é, isso aqui pode ter sido uma pessoa que não tem, não tinha conhecimento sobre essa realidade, mas esse mapa eu não perdoo. Esse mapa é do Uh, WRI, mostrando, então, uh, as áreas com um potencial para restauração florestal. As áreas em verde são uh, uh, áreas de restauração. Nós temos aqui o Rio Grande do Sul pintado em verde e o Uruguai pintado em verde, como se essas áreas fossem, como estão mapeadas aqui, desmatadas. Ou seja, justamente as áreas onde há maior é, é, área de é, é, remanescentes de vegetação campestre estão mapeadas aqui como sendo áreas desmatadas. Um absurdo. Tudo bem, esse mapa não tem o objetivo de é, planejar né, atividades em escala nacional, mas está é, lá no site ainda. Acessam lá e vocês vão ver que é, isso aqui dá, é, reproduz essa ideia de que onde não há floresta, a área estaria degradada. O termo desmatamento também é mal utilizado no Brasil, inclusive para mapear áreas, supressão de vegetação nativa não florestal. Isso confunde o público leigo. Eu tenho sido muito chato, inclusive, quando reviso documentos que falam em nós temos que combater o desmatamento, quando, na verdade, nós temos que combater a supressão da vegetação nativa em geral, não só o desmatamento. Porque se entende por desmatamento onde tem mato, onde tem floresta. Onde tem campo... O proprietário que é, suprimia a vegetação de campo, ele, lendo essa, essa informação de que nós temos que combater o desmatamento, ele não, ele não vai se sentir dentro né, que ele está tá provocando o desmatamento. Ele não está desmatando, ele está suprimindo a vegetação que não é florestal. Então, é, isso é... Eu, eu quis chamar a atenção disso e se vocês tiverem interesse em mais informações sobre os campos, esse livro nós publicamos, é um livro público não especialista, mas tem fotos muito e informações bem atualizadas uh, por especialistas né, uh, né, da nossa rede Campusulinos e está disponível em PDF para quem quiser. Muito obrigado. Bom, passando agora ao nosso último palestrante. O professor Luciano Paganucci é, tem doutorado em Botânica pela USP, é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro fundador da Academia de Ciências da Bahia. Foi diretor do Departamento de Ciências Biológicas e coordenador de pesquisas da universidade. O professor Luciano trabalha principalmente com flora da Caatinga e biogeografia histórica dos biomas brasileiros. Bom, bom dia, queria agradecer muito aos organizadores, ao professor Adalberto, que é tempo no dia, pelo, pelo convite, o professor Luiz e especialmente a, a doutora Leonor. É, como era uma, uma reunião binacional, tentei fazer os slides em inglês, e vou apresentar em português, embora não seja bom, não tenha sido uma boa ideia fazer entre duas e três da manhã, porque deve ter alguns erros aí, então desculpe, já tinha que faltou um artigo ali. Então, eu vou falar um pouco da flora do domínio fitogeográfico da Caatinga e a abordagem tentar um pouco caracterizar a flora do ponto de vista da diversidade, mas também explorar um pouco a história evolutiva dessa flora e o que ela implica para a conservação. Então, nessa palestra, eu vou tentar caracterizar um pouco os biomas presentes no domínio da Caatinga, a origem e a evolução da flora e a conservação. É, então, é, a Caatinga constitui um bioma fitogeográfico extremamente heterogêneo. Na verdade, o termo bioma Caatinga já não se adequa muito bem, porque de fato nós vamos ver que nós temos pelo menos quatro biomas globais apresentados nesse espaço é, que corresponde à Caatinga. Então, existe, a depender da, da, da, dos limites entre 800 e 900 mil quilômetros quadrados. Geralmente eles estão num limite de, de precipitação no Aizoeta, abaixo de mil milímetros, mas a maior parte da Caatinga está abaixo de 800 milímetros por ano. É, em um clima tropical semiárido, terrenos, é, altitude variando, até chegando até 2 mil metros, como aqui na região central da Bahia. Um problema grande de, de, de restrição hídrica, então a maioria dos rios são rios temporários, eles secam, eles desaparecem na estação seca, e uma precipitação pluvial, pluviométrica muito irregular, tanto no espaço quanto no tempo, variando na estação chuvosa, em uma área e outra. Aqui nós temos um levantamento recente publicado pela Flora do Brasil, estimando em cerca de 4.500 espécies na Caatinga e em cerca de 20% de endemismos. Na verdade, eu tenho um aluno doutorado que está trabalhando um pouco mais intensivamente nisso, e esses números estão é, um pouco conservadores. É, eu queria também chamar a atenção, é, grande parte desses nossos dados, eles foram gerados ao longo de projetos grandes, como o PTBIL, é, e nós tivemos um importante um investimento grande em ajustar a taxonomia, porque nós conhecemos muito pouco da taxonomia das plantas da Catilha, mas com esses projetos... É, nós estamos tentando aplicar isso para outras regiões. Então, esse foi um, um, um trabalho que foi publicado ontem, se não me engano, com uma lista de plantas da Amazônia, verificada por um conjunto grande de taxonomistas dos países que compõem a, a, a bacia amazônica e de outros colegas do exterior. Né? E que muda bastante a estimativa de espécies. Né? Por exemplo, em 2016, foi publicado um trabalho que estimava em 14 mil espécies de árvores, na verdade, nós estamos vendo que esse número estava muito superestimado por conta de, do uso desses repositórios de dados, né, que disponibilizam dados de diversidade, mas sem um filtro taxonômico. Então, ele estava muito superestimado. Mas, enfim, como eu falei, a Caatinga, se a gente tivesse uma palavra, uma palavra-chave para caracterizar a Caatinga, eu diria que é a heterogeneidade. Nós temos pelo menos quatro grandes biomas globais apresentados na Caatinga. Nós temos savanas, né, principalmente no topo de serras, em solos sedimentares, é, campos rupestres, praticamente restrito na Bahia, um pouquinho em Pernambuco, naquela região de Buíque, no parque do Catibal. Nós temos encraves de florestas úmidas, mas a grande maioria da, da Caatinga é formado pela vegetação sazonalmente seca, que ocorre tanto na forma de florestas verdadeiras, como na forma de arbustais, a vegetação mais aberta. Tá? Tanto que nós estamos propondo a, a ampliação do nome do bioma para incluir woodlands. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Então, quando eu me referir daqui para frente, já que na verdade, eu estou falando desse bioma global, que é o bioma da vegetação sazonalmente seca, que é a mais característica é, do Nordeste do Brasil. Em termos da diversidade florística, então, esse aluno, o Moab Fernandes, um aluno de doutorado lá em Feira de Santana, está fazendo uma nova estimativa, está chegando em perto de 5 mil espécies de plantas, é, e mais ou menos 23 espécies endêmicas dessas florestas secas. Mas uma coisa que é impressionante, quando comparado com os outros domínios fitogeográficos, o Cerrado, por exemplo, o Cerrado tem mais ou menos o dobro de espécies da Caatinga, mas tem poucos gêneros endêmicos. Na Caatinga nós temos 31 gêneros que são endêmicos. E, quando nós olhamos a distribuição geográfica desses gêneros, nós vemos que eles são restritos a uma determinada ecoregião. Por exemplo, esse gênero aqui de Mauluginacea, que diz Costrâminos, restrito a essa regiãozinha da, do Vale do São Francisco, a Meroglosso, lá na, na Paraíba e Pernambuco, o nos Planaltos, perto de Vitória da Conquista. E o que são gêneros endêmicos? A gente pode imaginar que são linhagens que são tão diferenciadas das espécies da, daquela outra família que mereceu o status de gênero. E nós vamos ver aqui que eles têm uma história particular que é muito interessante e que vão servir como proxy interessante também para definição de conservação. É, falando um pouquinho das características da vegetação, então, a vegetação varia desde florestas a esses, essas woodlands, como a gente chama. Uma característica muito forte é a deciduidade da, das folhas na estação seca. Essa aqui é a mesma área na estação seca e na estação úmida. Né? Então, essa densidade da folhagem, esse ajuste fenológico, é uma adaptação forte da vegetação a essa restrição de água. É... A microfilia, quando a gente anda em uma floresta úmida, nós sempre encontramos plantas com folhas grandes. Né? Na caatinga nós vamos encontrar plantas com folhas ou folíolos muito pequenininhos, né? Isso provavelmente para restringir a perda de água a suculência também, o armazenamento de água e, às vezes, o próprio caule se tornando fotossintetizante. Isso a gente sempre associa, essa é uma característica dos cactos, esses cactos estão em regiões desérticas, do México, nos Andes, né? mas nós vamos ver que essa suculência ela aparece em vários outros grupos taxonômicos, nas eucorbiáceas, filantáceas, nas portulacáceas, nas bromeliáceas, e agora nós estamos vendo, começando a fazer estudos ecológicos e nós vemos que essas plantas que têm metabolismo, canto, né? elas são plantas super importantes como plantas é, no extrato herbáceo. Enquanto na, nas outros lugares o extrato herbáceo é formado por ervas perenes anuais, na caatinga é formado por plantas suculentas como essas aí. Então, como característica da vegetação, as árvores baixas, o dossel aberto, Árvores e arbustos espinhosos, as folhagens descida na estação seca, a microfilia suculenta. Isso mostra que a, o déficit hídrico né, é um filtro ecológico importante que está direcionando a evolução dessas linhagens e provocando convergência entre diferentes grupos de plantas. Estou com um probleminha aqui, viu, E também ajustes fenológicos. Nós vamos ver que na Caatinga, grande parte da vegetação floresce. Essas aqui são as estações chuvosas e aqui as estações secas. Grande parte das plantas, elas florescem e produzem folhas exatamente no início da estação chuvosa. Então, não é raro nós encontrarmos coisas como assim: uma floração maciça, tanto dos arbustos quanto das árvores no início da estação chuvosa. Mas também. Ops, agora foi demais mas também o próprio extrato herbáceo, as ervas também florescem no início da estação chuvosa. É, também existe uma variação imensa na estrutura da vegetação, mas, apesar dessa variação na estrutura, existe uma continuidade florística, por isso que nós propomos como parte do mesmo bioma. Desde florestas semidecidas, como essa aqui, como o Woodlands, quando nós não temos um dossel aberto, dá para ver vários cactuzinhos aqui aparecendo, ou coisas assim. É né? uma predominância de extrato arbustivo e várias suculentas dominando a ecologia desse local. Então, exatamente para chamar a atenção dessa continuidade e é, tentando recapturar os conceitos que têm sido usados para essa vegetação sazonalmente seca, uma vegetação tropical, sensível ao fogo, ela não é resistente ao fogo sensível ao frio, a geada também lenhosa e decida, ao com precipitação menor que 1.500 milímetros por ano, em 5 a 6 meses, com menos de 100 milímetros, nós refizemos uma estimativa da extensão desse bioma a nível global, né? considerando a equação das ecoregiões do da Então, a distribuição de um bioma altamente fragmentado, né? e mesmo na escala, nós temos 38 daquelas ecoregiões da WWF, nós conseguimos incluir nesse conceito dessas, dessa vegetação sazonalmente seca. E a Caatinga corresponde ao, ao maior núcleo com cerca de 850 mil quilômetros quadrados, dos 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados na região neotropical. E uma característica fitogeográfica é uma imensa diversidade beta, quer dizer, poucas, poucos táxons são compartilhados entre esses núcleos de vegetação sazonalmente seca. Esse foi um trabalho publicado em 2016, né, que mostra esse pequeno compartilhamento de táxis, ou seja, cada unidade de, de, de vegetação seca ela é única numa escala global ou numa escala continental. É, vou falar rapidamente sobre essa questão da origem e evolução da flora da caatinga. Né? Então, tem várias questões sobre. É, as espécies da Caatinga surgiram por especiação em situ ou por especiação ecológica. Existe uma ideia antiga de, do Carlos Rizini aqui do Rio de Janeiro, do Dardo de Nadal Lima, de que a Caatinga é apenas uma floresta atlântica empobrecida, ou seja, a ideia predominante de uma é, mudança de bioma. Quais foram as, as principais fontes para a flora da Caatinga, quando essa flora foi reunida e o que isso implica para a conservação? Então, nós podemos explorar, testar é, essas hipóteses usando padrões filogenéticos. Se nós temos especiação ecológica, os ancestrais, nós esperaríamos em outro bioma e as espécies da caatinga surgirem independentemente, ou, nesse caso, se nós tivermos especiação in situ, o ancestral já seria um ancestral de uma planta da caatinga. Nós também podemos, hoje, com as filogenias moleculares, tratar essa filogenia calibrada com fósseis e nós teríamos entre essa, essa idade e essa, uma idade mínima e uma idade máxima do surgimento desse grupo na Caatinga. E nós fizemos isso para 21 linhagens de diferentes grupos e nós vemos que a maioria dos grupos de Caatinga, que são esses raminhos verdes, eles irradiam dentro da Caatinga, certo? predominantemente uma especiação in situ, e os grupos foram recrutados de outras linhagens de florestas secas, principalmente a partir do mioceno, essa faixa amarela aqui, principalmente dessas regiões aqui do sudoeste da América do Sul e dessa região noroeste da América do Sul, a província Guarira da Colômbia. Então, são viagens relativamente antigas, que têm entre 25 e 30 milhões de anos, né? mas a maioria das espécies atuais da Caatinga, elas surgiram por especiação em cito durante o Pleistoceno, tem mais ou menos 2 a 3 milhões de anos. Vou dar uma batida aqui. E outra coisa interessante, quando nós analisamos historicamente o tipo de mudança de biomas, nós vemos que essas setas aqui de plantas das, das, de florestas úmidas ou de savanas chegando na Caatinga, mas nós vemos pouca possibilidade. Né? Ou seja, existe uma conservação filogenética do nicho muito forte em área da Caatinga, então é quase que um fim de linha ecológico uma vez que ela chega lá, se adapta à Caatinga, ela tem pouca possibilidade de sair de lá. Isso, de novo, aumenta ainda o interesse de conservação dessas linhagens, porque elas são únicas e adaptadas, ainda mais nesse cenário de mudanças globais. Bom, e os padrões biogeográficos dentro da Caatinga? Isso aqui é bem interessante. Olhando aqui, parece arte abstrata. Alguém saiu jogando com pincel tinta, né? mas isso aqui é um mapa de vegetação de acordo com a classificação do IBGE, isso aqui é um mapa de solos e a gente pode ver que existe uma certa correlação. Então, numa floresta úmida, quando a planta tá, tem água, tem luz, tem calor, né? ela está em diferentes condições de solo, mas ela consegue crescer bem. Na Caatinga, quando tem uma restrição de água muito grande, pequenas variações de solo produzem biotas distintas. É isso que nós estamos vendo aqui e nós vemos que isso se reflete na história também desse grupo. Esse foi um trabalho que a gente publicou em 2011 com um... Mostrando de novo uma linhagem com especiação em situ na caatinga. E tudo isso era considerado uma espécie só. Mas nós vemos que esse grupinho aqui, olha, ele está especializado apenas em áreas onde tem solo com afloramentos calcários. E essa outra espécie é, ocorre sobre arenitos. Né? E nós conseguimos identificar isso aqui como uma espécie distinta. Né? É, e mais ou menos esse padrão de, de estruturação geográfica na filogenia se repete em vários grupos. E para a conservação, é, eu já participei de alguns seminários do PROBIO, depois participei de um grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente para definir área de conservação, e ainda nós não temos uma é, definição muito boa. Mas esse foi um seminário, eu vou voltar isso aqui, que aconteceu em Recife em 2002, onde nós tentamos é, mapear ou estabelecer as grandes ecorregiões dentro da Caatinga, baseada em fatores bióticos e abióticos. E se a gente considera também a, as áreas de extrema importância biológica já reveladas no Probil, também, que é uma reunião que aconteceu em Petrolina, não lembro exatamente quando, mas né? é, se nós combinarmos isso, eu acho que nós conseguimos mapear quais são as áreas de interesse para a conservação. Aliado a isso, nós, nós temos... É, Dados de flora mostrando de que a, a, o tipo de geologia, o tipo de solo, ele estrutura a, a biota da Caatinga. Então, nós temos um grupo de, de, de áreas bem distinto, ocorre sobre solos sedimentares arenosos, o outro que ocorre diretamente sobre a flora, o embasamento cristalino, as florestas de Caatinga, que ocorre principalmente na Bahia e Minas Gerais, e agora aparece um grupo novo dessa flora associada a floramentos rochosos. E também nós estamos tentando agora mapear a diversidade, a riqueza de espécies, diversidade filogenética, endemismo filogenético para ver essas áreas de interesse para conservação. E resgatando aquilo que eu falei da, da história evolutiva dessas plantas, muitas linhagens da Caatinga são isoladas por pelo menos 20 milhões de anos. E a perda delas, obviamente, vai implicar na perda de diversidade funcional e, e serviços ecossistêmicos bem diferenciados. As espécies de caatinga em geral elas são mais antigas do que espécies de floresta. Né? É, e elas mantêm então, histórias evolutivas distintas e contribuem bastante para a diversidade filogenética. E aqueles gêneros endêmicos representam linhagens isoladas há muito tempo e podem ser bons próximos também para a definição de alvos de conservação. Então, eu, juntamente com o professor Pedro Rocha da Ufba apresentamos essa proposta no grupo de trabalho do Gama Catinga em 2002, se não me engano. E, baseado nesses critérios de endemismos, disponibilidade de áreas intactas, áreas disponíveis, urgência e ameaças, nós fizemos uma proposta dessas dez áreas que seriam as dez, os dez principais candidatos para a conservação, considerando pelo menos uma área por ecoregião, uma área por tipo de geologia né? e áreas que têm disponibilidade, que têm altos endemismos. O Braulio está espero que ele leve essa mensagem lá para cima. Ops, de novo? Bom, eu queria terminar. É, eu gosto muito dessa figura, esse é um quadro pintado por, pelos pela missão austríaca do Masses e Fiches, passado pelo Brasil no início do século XIX. Né? Isso é uma lagoa marginal no Rio São Francisco. Eu já viajei o Rio São Francisco todo de cabo a rabo. Isso é um, é um tipo de paisagem extinta, não existe mais. Né? É, então, eu acho que nesse tempo de mudanças globais, eu acho que tem várias áreas da Caatinga que tem ameaça de desertificação. Eu acho que nós precisamos estudar, intensificar bastante esses estudos, porque eu acho que, nós estamos olhando o passado, Eu acho que grande parte da minha palestra foi falar da história da geológica e, e evolutiva desse grupo, mas nós temos uma responsabilidade grande de conservar isso para gerações futuras também. Tá? Muito obrigado pela atenção. Bom, nós temos pelo tempo que nos foi dado, três minutos. Então, eu convido os palestrantes para sentarem aqui na mesa e acho que dá para a gente ainda discutir uma ou duas perguntas, assim, breves, não é? porque a gente tem que obedecer o tempo como foi combinado. É. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Bom. Só um comentário para mim. Duas questões. O comentário do Valério é que a conservação da biodiversidade em muitas áreas vai depender de sistema de manejo, né? como a questão do gado. Então, eu acho que isso é importante a gente incorporar porque cada vez está mais difícil criar áreas protegidas. Né? As resistências aí são, são enormes de vários setores. Uh, então, acho que esse é um caminho que, que precisa ser melhor explorado. Né? Mas, de novo, precisa ter todo um embasamento né, científico e tal para fazer isso de forma sustentável. A outra, com base na, na, nas várias apresentações, é o grau de desconhecimento que a gente ainda tem e quanto tempo ainda vai demorar para a gente ter um conhecimento bom, né? e a possibilidade da gente uh, queimar etapas na uh, construindo modelos, Quer dizer, na medida que a gente consegue entender, né, como o Luciano mostrou por exemplo, o que está que por trás, né, quais são os fatores determinantes aí de, de ocorrências, de espécies e padrões, aí poder explorar isso melhor fazendo modelos preditivos né, uhum. sobre como é que está uh, distribuída essa nossa biodiversidade e em função disso fazer então trabalhos uh, sem necessitar levantamentos intensivos em toda a área eu não sou contra eu acho que a gente precisa desses levantamentos mas a gente tem que ser realista que a gente tem que tomar decisões enquanto a gente ainda não tem todos esses levantamentos detalhados Bom, eu acho que nesse aspecto a gente já tem alguns algumas possibilidades alguns sistemas, pelo menos na parte de planta a gente tem o um sistema BioGel que a gente pode fazer isso com os que estão disponibilizados pelos herbários mas uma coisa que eu também queria chamar a atenção é que a gente fala muito da diversidade de plantas e animais e a gente esquece um pouco do que está escondido, que é a diversidade da microbiota, não é? diversidade de fungos, que nem todos são micro, não é? há muitos macro, e a diversidade de bactérias, e que são, é uma coisa super importante. A gente sabe que a manutenção das florestas se dá exatamente pelo papel desses decompositores, e eu gostaria que a gente, quando trabalhasse nessa parte de biodiversidade, não esquecesse de colocar também esses grupos que são importantíssimos. Com relação a fungos, a gente conhece mundialmente menos de 5% do que se acredita existir. E a gente tem aqui no Brasil um potencial enorme, não é? em termos de falta de conhecimento, mas que a gente precisa é, conhecer e, e utilizar de uma forma mais... É, inteligente, digamos assim. Então eu queria saber se alguém tinha mais algum comentário ou não. É, primeiro eu gostaria de agradecer aos palestrantes, vocês foram muito inspiradores. Agradecer os nossos meus dois colegas de PPE é, pelas apresentações e eu queria saber do Valério e do e do Luciano por conta dos, das das questões sobre pesquisa e indicação de área para preservação, eu acho que é importante a gente, a gente ter esse dado. Nós trabalhamos com plots permanentes, nós trabalhamos fazendo todo o subsídio para áreas prioritárias de conservação e o trabalho de vocês, o que, que resultou efetivamente de área protegida? Responder? É, no, no Rio Grande do Sul, é, é, enquanto não tivermos é, uma política clara de que as unidades de conservação é, terão é, manejo pastoril, é, nós é, preferimos que a conservação seja feita nas condições é, dos sistemas produtivos porque, do contrário, nós vamos perder campos ao invés de ganharmos em termos de conservação. É o que está acontecendo nos parques nacionais, que, à medida que as áreas vão sendo indenizadas, eu digo, graças ao atraso na indenização dos proprietários, ainda nós temos campos em algumas unidades de conservação, sobretudo na região nordeste, no Parque Nacional, Aparados da Serra, no, no, nesses parques que estão na região mais úmida né, do, do Planalto, em que temos aí mosaicos de campo e floresta, os campos estão desaparecendo, onde as áreas foram excluídas de manejo pastoril há mais tempo. E aí temos o problema das queimadas. Então, enquanto essa questão não ficar claro para o órgão gestor das unidades de conservação, que o manejo pastoril vai ter que continuar, nós preferimos seguir a linha de promover o manejo sustentável, que pelo menos esse manejo, se for... Quer dizer, os proprietários né, mantendo a atividade pastoril, a biodiversidade campestre é conservada. O problema é a conversão, a conversão em lavouras e silvicultura, que isso aí realmente é o que mais ameaça. Bom, gente, eu quero agradecer a presença dos palestrantes pelas excelentes colocações e dizer que a gente está com o tempo mais do que encerrado e a gente pode conversar durante o cafezinho. Muito obrigada. Obrigada.